A gente está fazendo UF aqui numa fazenda na Escócia. É uma fazenda relativamente grande, pelo menos pelos padrões do UF. É uma fazenda de produção animal. Eles têm vacas e ovelhas e fazem produção de sorvete, queijo, leite, é claro, e, e carne. Além disso também eles têm um centro de visitação, as pessoas podem vir conhecer a fazenda, tem uma lanchonete, eles fazem degustação de sorvete, tem um, um parquinho para as crianças, tem bosque com trilhas. A gente como UFR ficou fazendo uns trabalhos é, bem simples, trabalhos de dia a dia de fazenda, de manutenção, a gente cortou grama cortamos madeira, pintamos, capinamos e outros serviços pequenos do dia a dia da fazenda. Esse aqui é o trailer onde a gente está hospedado. Deixa eu mostrar para vocês. Banheiro, tem dois quartos. A gente almoça no, no restaurante do centro de estação, mas a gente a gente faz aqui, aqui no trailer. Eles dão todos os ingredientes. We're trying to build a, a food system which is producing dairy, beef and lamb. And it's a mixed system, uh, ruminant system. Ruminants have a problem because they have uh, producing greenhouse gases. Um, but we can produce this food uh, with low environmental impact. We can also produce this food with a good uh, animal welfare, a very high standard of animal welfare. Uh, so we can be environmentally friendly, animal friendly. And people say this is not possible, but we think it is. E a região de Galo, e aqui no sul da Escócia, onde fica a fazenda, é uma região bem bonita, com muitos campos verdes, fica bem perto da, da praia, tem bastante morros.